Como é que é a volta do laço? Olha onde é que a gente anda hoje no nosso Bundes GT. Vejam lá se ouvem a espirrar. Já espirra, já espirra. Bem, como vocês sabem, andamos aqui em rodagem, não temos pressão, não podemos fazer muita rotação, só podemos curtir isto assim. ó. Isto assim ainda pode, mais uma. A gente já vai curtindo assim. Mas qual é o tema de hoje? Primeiro, tudo é fazer quilómetros, né? por causa da nossa bela rodagem, e estou a ir resolver problemas eletrónicos. Porque vocês sabem que Fiat Punto, que é Fiat Punto, né? com tantos maus-tratos dos donos, há sempre problemas elétricos por resolver. E o meu não é exceção. Nomeadamente, o carro não dá máximos, aqui falta-me um botão, o botão aqui do ar-condicionado, ele não está carregado, mas eu carrego e ele faz mau contacto, hora acende, hora não acende. Pá, vou tentar ver o que é que se passa aqui com os espelhos elétricos, também não estão a mexer. Eu tenho aqui algumas coisas para montar. Tenho aqui esta parte da ventilação, que o meu está aqui um bocadinho partido e um amigo meu deu-me esta. Aqui nos contatos do teto de abrir e da luz etc, falta-me o botão de acender a luz, está partido. Arranjei esta, este plafonier, é assim que se diz plafonier. O meu relógio também não funciona, tenho aqui outro, pode ser que este funcione. Uh, de qualquer maneira ainda me deram aqui outros para peças, pode ser que dê para, para peças, e vou tentar montar este alarme que tinha ali, a ver se o carro, a ver se não o afano, se não o afano. e onde é que eu estou a ir? Estou a ir à HR Garage, mas não é o Hugo Rosa que vai mexer aqui na parte elétrica, mas sim o David. E agora pergunto a vocês, estamos tá o David, já lá está outra vez, malta, o David agora está a experimentar como freelancer, vai aqui, vai à minha casa, vai à tua, vai à nossa, vai... e vai às oficinas, se vocês tiverem uma oficina que precisem de serviços, de eletrónica, ligam ao David marcam um dia a hora o problema e ele vai lá e resolve que é o que vai acontecer hoje ele vai à HR Garage onde esteve lá uh, a full time resolver uns problemas eletrónicos e o Ior vai aproveitar a boleia e vai lá com o GT Fox, para também resolver uns problemas aqui eletrónicos, vai, fiquem por aí vamos filmar o homem e meter a mão na massa é sempre um conteúdo bacana, porreiraço e para a malta ver a evolução do GT. Bora lá! Mais um espirro, só mais um espirro. Olha aqui um túnel, sabe se fazes? E para debaixo do túnel fica mais fixe, olha Olha já tenho saudades É David. Epa, já não tinha... vives sem mim. Eu... Não, eu estou sempre a perguntar, o David, o David. <risos> já não vives sem Amigo David, obrigado mais uma vez. Nada, estou Quer a dizer, para dizer. isso. Bom, vamos aqui resolver problemas. É verdade. Que os pontos GTs normalmente têm, que é... Mãos profissionais uh, a montar cenas! Opa, não, isso, isso não está mal, vou ser honesto, não está mal. Uh, tens aqui as é, coisas do antigamente, tens aí, já estive a olhar para isso um bocadinho, tens aí o um módulo de vidros, tens aí o um módulo de antena amplificado tens o alarme que foi removido, o alarme que já esteve... Cabos aí, do áudio, não é? Já foi amplificado, exatamente, eles já tem esta ligação aqui, este carro já, já teve amplificação para as colunas e por aí fora. E foi tudo retirado para ter o rádio original. E agora a gente tem que ir à pesca, a ver o que é realmente... Original aqui. não, outro rádio. Uh, exatamente, outro rádio. É assim. <risos> e já, agora? De não era, já ele não dá máximos, tu estiveste a tentar ver do uh, que é? Sim, que olha, não chega a alimentação e à caixa dos fusíveis aí, pela questão dos máximos. Uh, pode ser muita coisa. Ainda não pode. comecei a desmontar, vou desmontar agora a tentar perceber de onde é que vem esse problema. Só esperamos não ser a manete, não é? Se for um bocado chata, se for um bocado chata de encontrar, por porque onde? um modelo com airbag é sempre mais complicado. É. Ok, vais começar por onde? Por as luzes, celular? Vamos começar, começar pelos problemas, sim. Primeiro resolves os problemas. Tem, ah, depois é que vamos aqui a estes plásticos, olha, também tem uns pisques da babaluia, estás a ver? E depois é que vamos ali? Sim, vamos começar pelos problemas. Começar pelo mais difícil. Problemas é. Este é, problema é isto. Mas isto olha, aqui é um problema. É um entretenimento, é um entretenimento, é, um é um hobby. Vai é, é sempre divertir. Um ter um punhado GT é um hobby. É Não é um transporte, não é um hobby. <risos> <risos> tá, <risos> lá, <risos> E David, segundo eu te vi, acompanhei aqui as tuas, as tuas manitas. <risos> Trocámos luzes aqui, não foi? Já temos luzes? Já temos iluminação, já temos iluminação aí no, no local. Acende? Ah, tal e qual. Ah, pois é, está aqui, está assim, senhora. É fraquinha, mas está? Aí. Sim, assim, acende. É Trocámos já aqui o relógio. Já temos relógio. Não sei se a malta se lembra, este era aqui. Era o relógio velho, estava assim todo queimado. Esta tampa também estava mais velha com a chave partida e agora temos aqui uma tampa nova com uma chavinha nova, temos os botões todos, esta também faltava aqui umas teclas botões todos, relógio só falta acertar as horas luzes aqui já funcionam este aqui estava partido, também já temos o um novo e agora estamos no, no alarme Uh, ainda não, ainda estou a resolver problemas que estavam aqui pendurados. Tinhas aqui um módulo de vidros, até uma coisa já antiga, não funcionava, é pá, para não funcionar mais vale iluminar. Tirar, não é? É, refaz a ligação como se fosse a original e fica resolvido. Dois para venha se lembrares de montar outra, dá para montar outra, pronto, mas para já resolver esta questão aqui, para passar aí para a parte do, do alarme, pronto. E vamos pôr isto a cantar. A cantar pelo menos. <risos> Tudo David, está feito? Está despachado por hoje. Temos coisas resolvidas, coisas para resolver. Exatamente. Módulo dos vidros, ficámos a arder. Anulámos porque não estava a funcionar. Sim, só estava a fechar o vidro do lado não do passageiro, <risos> então anulou-se. Mas depois logo dá para adaptar? Dá para meter a, a qualquer altura. Okay. A Pronto, ficou sem funcionar a luz. A luz anterior o, o botão o está a bom, mas não faz passagem. Pois não A faz gente trocou alarmante. o plafonier. Trocámos é o plafonier. É. Já temos botão. Já temos. Botão, não mas funciona. não está a funcionar. Pronto. Pronto, só aqui o alarme. Qual é o.. É, este. Este. este. Estrancou? Tem que esperar uns segundos, não é? É, não é logo. Trancou? Trancou. E agora o David fez aqui a.. a... Como é, que, como é que a gente vai dizer? pá não sei, é, é a marca do Yuri. É pois, é, é que é os meus alarmes nunca ligam as piscas, é aqui, ó. Oh. É sempre aos máximos. Sempre aos máximos. Eu não gosto quando carrego meu alarme dar aqui os piscas. Pá, então, então, é o máximo. Não temos os meus carros praticamente todos. Só, acho que só num ou dois é que não Só no, Não é o quase. É. Eu não lembro que era CanBuzz. CanBuzz, já. Agora os outros. Fizemos também aqui para a malta que tenha pontos GTs que estes carros não trazem aquilo de chave, como é que se chama o nome técnico? Corrente de chave. A corrente de chave, corrente de chave não trazem, ou seja, a gente pode tirar a chave e os rádios ficam sempre a Exatamente. tocar, que já não é o caso. Já agora já. Agora desligas a chave, desligas o rádio e ele, ele desliga por completo, porque na maior parte dos pumbos que eu apanho, a malta monta os rádios, que é ficha universal, é universal, só chegar lá e montar, mas não, não tem corrente de chave, só tem corrente direta faz com que uh, ele fica sempre, por muito que tu desligues, o rádio está sempre ligado. Sempre a consumir. Sempre a consumir. Depois ficamos é, é, é. sem bateria. Montámos, monta... isto montei eu, Davi. Ah, isto é. montei eu. Montei só, aqui só uns pisques. para ah, Uns <risos> pisques <risos> brancos. E está feito. Bem, vou deixar na descrição os contactos, mais uma vez, aqui do amigo David. Freelancer, vai onde tu tiveres. Exatamente. Estamos cá para isso. E Correto. alarmes, luzes, rádios, essas cenas, tudo o que for, o faísca, e eletricidade. Bora, já trata disso. Bora. obrigadão Joga aí. E gás. Vocês? Subscrevam. <risos> gás.